aconteceu na Coreia do Sul. Um jovem estava gravando um vídeo no motel quando sua namorada que parece nas imagens começou a passar mal. Logo, a mesma foi levada para a cama. Foi quando algo estranho se sucedeu. Alguém tocou isso de lado do banheiro, mas como se só haviam eles dois no quarto? Mas acalme-se pois o pior ainda está por vir, já começa pelas marcas de mãos ensanguentadas pelo chão do banheiro. Como vocês puderam ver, a menina começa a gritar do nada com uma voz bizarra meio robotizada e duplicada. Repare que seus olhos estão virados, infelizmente o vídeo foi encerrado e não sabemos o que aconteceu depois, mas na sua opinião, o que está acontecendo com esta jovem? Estaria ela possuída por algum demônio? Nosso próximo vídeo foi registrado no edifício palestino. Algumas semanas após um ataque devastador que ali se sucedeu, um cinegrafista foi até o local captar imagens dos prédios destruídos quando em um dos edifícios a aparição de um estranho ser parece ter sido registrado. Este homem estava dormindo quando foi despertado por ruídos estranhos que ecoava pela casa. Então ele se levantou. Foi quando de repente algo inusitado aconteceu diante de seus olhos. A porta simplesmente abriu sozinha. Em seguida ele foi ver o que se sucedia pela casa. Antes dele retornar, a porta novamente se moveu sozinha. No final, ele dormiu, acreditando estar tendo algum sonho ou algum tipo de alucinação. Imagens registradas no armazém de um estaleiro em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Nas imagens vemos o momento exato em que um carrinho é empurrado por alguma coisa invisível. Como não bastasse, alguns objetos acima foram movidos, repare que se trata de um carrinho muito pesado. Um funcionário ficou assustado diante da cena mas certamente é mais um que não está se dando conta dos fenômenos de poltergás que tem acontecido nesta empresa. Imagens registradas em 2006 na ilha da Tailândia. Os amigos estavam se filmando numa praia quando lá no fundo uma sombra misteriosa foi captada. Parece bobagem, mas não sei se você reparou que alguns segundos não havia nada ali nem num raio de 30 metros havia algo semelhante. Repare que um misterioso ser se veste com roupas que não se usam em praias. Sim, calça e casaco. Seria ele o fantasma que ali surgiu do nada? O monstro do lago Ness é uma criatura aquática registrada no lago Ness localizada nas terras altas da Escócia. A existência deste ser ainda é um enigma devido à carência de provas, mas um vídeo recentemente registrado por um cinegrafista amador no local pode reacender o debate. Enquanto filmava o lago na esperança de conseguir evidências, uma criatura gigante aquática salta nas alturas, criatura esta que ele acredita ser ele mesmo. O monstro do lago Ness. Contudo, internautas que assistiram ao vídeo encontram-se divididos, posto que muitos acreditam ser fake, outros ser a prova concreta. E você, o que acha? Agora um vídeo que foi divulgado pela emissora de documentários de TV Animal Planet. Estranhas criaturas em meio del oceano. Nas imagens vemos o um momento exato em que pescadores acidentalmente capturam um monóide em suas redes. Sim, junto dos peixes veio algo que parece ser uma sereia muito agressiva. Assustados, eles assaltam soltam ao mar. Mais tarde bateu aquele arrependimento, pois seria uma captura rara que lhes renderia muito dinheiro. más recientes pertenecen. registrado por câmeras de segurança de uma lanchonete nos Estados Unidos, nas imagens vemos o um momento exato em que um jovem descobre uma traição por meio de uma conversa no whatsapp de sua namorada, então ele fica muito furioso e começa a dizer que ele não merecia estar passando por isso, na sequência ele chama um táxi para ambos irem embora, com medo ela decide ficar já que ele é muito violento e havia prometido que a mataria caso o traísse novamente. O motorista, atento à situação, disfarçou e chamou a polícia e a trancou dentro do carro a fim de protegê-la. Por pouco esta jovem não entrou para a estatística. Existe uma teoria espiritual que diz que há demônios que vivem debaixo da cama. Muitos filmes já trouxeram criaturas sombrias atacando pessoas e as puxando para debaixo da cama. Saindo um pouco da ficção, no nosso primeiro caso, uma babá eletrônica registrou alguma coisa puxando uma menina pra debaixo da cama. pequena estava sendo monitorada e sua mãe correu para resgatá-la. Diante disso, muitos internautas disseram que iriam dormir no sofá ou no chão, mas e você, o que acha dessas imagens perturbadoras? Deixe a sua opinião nos comentários. Um vídeo perturbador gravado numa rua na Nicarágua. Nas imagens vemos uma mulher de branco toda gigante vagando nas ruas pela madrugada. Ela possui pernas finas e longas e anda como se estivesse tendo um ataque cardíaco. De repente, a criatura simplesmente desapareceu sem deixar rastros. Mas fique calmo, ela vai voltar.